-vindas. Tema deste podcast. 12 dicas para ter sucesso na vida e nos negócios. Apresentação. Dr. João Francisco Rogoski, jurista, advogado empresarial, consultor de negócios, formação em psicologia das relações humanas e éticas. Saudações, estimados amiga e amigo ouvinte. No programa de hoje darei 12 dicas para ter sucesso na vida e nos negócios. Sucesso na vida, ser feliz e próspero é o sonho de toda pessoa e para o empreendedor o sucesso nos negócios se confunde com o sucesso na vida. Já foi dito que o sucesso depende de 10% de inspiração e 90% de transpiração. Não há atalhos nem mágica. O empreendedor deve investir esforço e energia nos níveis intelectual e organizacional do negócio. De fato, os dois andam juntos. Empreendedores de sucesso são aqueles que superam obstáculos objetivos e subjetivos. A seguir, 12 dicas sobre como empreender na pós-modernidade, obtendo sucesso em um mundo em constante e veloz mudança. Dica 1. Um, o sucesso está na mente. É uma atitude, uma disposição. Se você decidir ganhar um milhão em dinheiro, provavelmente ganhará. Mas, uma vez conquistado isso, se você tiver medo de perder, certamente perderá. Adote uma atitude orientada para o sucesso. Mesmo quando atingir seus objetivos, estabeleça metas mais altas e desafie a si mesmo. Dica 2. Pense grande haja pequeno. Pequenas gotas acabam enchendo o balde. Valorize suas pequenas batalhas e seus pequenos ganhos. Todas as vitórias levam a sucesso. Ganhe-os com orgulho. Dica 3. Lidere ao invés de bancar o chefe. Seja um mentor, um modelo. Você é a pessoa com as ideias e a visão. Você sabe para onde ir. Você sabe onde quer chegar. Seus colaboradores devem confiar em você e fazer o possível para seguir o seu rastro, suas pegadas. Liderança é o poder mais eficaz. Use-o para motivar e alcançar metas. Dica 4. Inverta seu organograma. Quem está no topo da pirâmide deve ajudar os que estão nas posições abaixo. Oriente, ensine, ouça, esteja disponível para corrigir e ajudar quando necessário. Dica 5. Busque o que cada um tem de melhor. Temos dons e talentos que são comuns a todos, mas cada indivíduo tem uma personalidade ímpar e qualidades únicas. Aproveite isso para fazê-los crescer, manter-se motivado e ser criativo. Dica 6. Não existe um plano perfeito, existem apenas planos imperfeitos, mas bons. Esperar pela perfeição custará tempo e recursos. Trabalhar com o que está disponível, embora imperfeito, não é apenas oportuno, mas é inteligente. Dica 7 Esperar que as peças se encaixem perfeitamente, como num quebra-cabeça, é uma utopia. Nos dias de hoje, não há tempo a perder. Siga em frente. Um passo de cada vez. Pequenas vitórias são o seu caminho para o sucesso. Dica 8 Cometer erros não é problema. O verdadeiro problema é não aprender com eles. Saiba extrair aprendizado dos erros passados. Os erros fazem parte do processo, só erra quem faz. E com o tempo você adquire experiência e aprende a evitar obstáculos no caminho. Dica 9. O risco faz parte da vida. Seja ousado em suas ações. Se quiser chegar aonde outros não vão, seja arrojado. Territórios desconhecidos são oportunidades para você ser criativo e ter sucesso. Dica 10. Tenha confiança. Confie em si e nos outros. É verdade que o mundo está cheio de más pessoas, mas isso não é razão para você não confiar em ninguém. Você deve escolher bem as pessoas para caminhar ao seu lado e estabelecer vínculos de lealdade e reforçar compromissos mútuos. Dica 11. Procure aliados. Os adversários de ontem podem se tornar os aliados de hoje. As rivalidades não têm que perdurar para sempre. Recrutar alguns antigos adversários para ser seu colaborador, parceiro ou cliente pode trazer os benefícios de uma nova visão sobre as coisas. Não fique aprisionado no pequeno mundo daqueles que gostam de você e de quem você gosta. Dica 12. Fique atento às oportunidades ocultas. Antigamente, levava-se 30 dias de Lisboa ao Rio de Janeiro de navio. Hoje, leva-se 9 horas de avião. A necessidade é a mãe de todas as invenções. Problemas não existem. O que chamamos de problemas são apenas oportunidades escondidas atrás de obstáculos e barreiras. Fique atento para perceber as grandes oportunidades ocultas. Ao concluir este podcast, deve ser dito ainda que o sucesso não acontece por acaso nem da noite para o dia. É o resultado de uma vida de trabalho, dedicação e perseverança. O importante é refletir sobre nossa vida e o mundo que nos cerca, ajustar nossas atitudes e abordagens em relação às mudanças que ocorrem em nosso ambiente. Sucesso é o culminar de uma longa jornada, tanto externa quanto interna. Ter sucesso é mudar a si mesmo e, quando você muda, tudo muda ao seu redor. Agradeço, estimados, amiga e amigo ouvinte, por sua audiência. Fico à disposição para qualquer esclarecimento que desejarem ou mesmo para palestras sobre negócios, empreendedorismo cristão, como empreender na terceira idade, entre outros temas correlacionados. Deus abençoe e até o nosso próximo programa. Rogoski Consultoria Empresarial agradece por sua audiência. Você pode sugerir tema para um novo podcast, entre em contato conosco. Esta é uma produção do NEC, Núcleo de Educação Corporativa. Apresentação: Dr. João Francisco Rogoski, jurista, escritor e palestrante. Até o nosso próximo encontro.